Oi, oi, gente. Oi, Curo. Oi, Pedro. Tudo bom? Oi, oi, oi. Oi, tá borda. gente o que aconteceu com o servidor ventilador que não tá entrando o clube Pinguim brasil fechou porque que não tá entrando gente eu fui entrar no ventilador disse para escolher outro outro servidor Vocês também estão dando um erro? Ah, não mostra tela não, velho Poxa Não, eu entrei não, não. Espera só um momento, gente não, não. Oi, detetive CPDR Fala português aí pra mim Não, eu quero gravar com você. Bora gravar. A gente pode gravar agora. Entra no servidor do ventilador. Não, sai da tela. E aí, gente, isso na sua cidade tá frio ou quente? Oi, Reginaldo. Oi. Ele para quando eu mudo. Sim, a live a live é atrasada. Muito atrasada. Aqui, ó. O giro deve estar tá tentando algo ou o server tá em manutenção. O server não tá em manutenção. Não tá travando, gente. É porque é porque a tela dá esse problema. Bianca. O sumo ao vivo Dá salve tá um frio muito bom velho oi Dami um oi John fim Fica frio aí. John, John. Eu sou o Brian, o nome do canal, gente. Eu acho que está frio no Brasil inteiro. Ah no, no, no Nordeste não, querido. Tá pegando fogo. entendeu deu. Ontem deu zero graus, misericórdia. Oi, oi dourada, oi John, oi, salve, eu já mostrei a conta, John Tô meio triste, gente Ai, não sei como eu coloco isso não sei a gente, essa dificuldade, essa dificuldade, só dificuldade. Fazer assim: Mostra a conta do CP. Quem é você, gostado? Oi, Luano. Pera aí, gente. Verei. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo. <tos> Está aberta. Fecha. Meu Deus, o Ping Game doou um real, velho. Nossa, apareceu na tela. Ping Game doou um real, gente. Muito obrigado. Ping Game, vê se é sou. Nome... Demais, gente. Demais. Vocês se é vão demais. Ai, caramba. Miguel é menos um é o John leque o John é Ai, que susto o que ninguém apareceu agora joga Blastar não no jogo menos dois já são três ai, dá para comprar minha hoje dá para comprar três mil hoje para gente gente o miguel calma eu não eu não jogo blau tá porque ninguém gosta aqui eles gostam mas eles querem <risos> muito obrigado pelos três reais gente e mostra minha conta do cp se chama carro legal Tá bugada Vai demorar pra abrir o CP aqui Agora vou mais dois Muito obrigado pinguim Game, por isso que eu te amo Não, eu não falo que eu amo ele Porque não gosta. Sim, doar 100 reais, gente, não o Gustavo saiu do jogo porque bugou. O Carlos vem aqui. Vou fazer assim é, para vocês. Aqui o John. eu vou mostrar a conta do John. O John é o Manu. Ele... Tá. Vem jogar comigo, gente. Vem jogar comigo. Sim, tô ao vivo. É. <risos> a ah. Gente está aparecendo no um chat. Desculpa, gente. Meu Deus. Eu ainda precisa resolver isso. Tá aparecendo no um chat na tela. Eu tô configurando aos poucos, gente. O BR0G, eu sou o tio Nantelinha tá do Discord. Eu tio não tio tá Nantelinha, tudo bem. Vou entrar de volta, fé eu sou o menino tio Gente, eu tô bugado com o John aqui, ó. Tô bugado. Não travou não, gente. É porque quando eu vou ler os comentários... Quando eu vou mudar para essa tela aqui, ó. Ah. Calma aí. John, eu gente, eu vou trocar, eu vou trocar. Peraí, sou. Oi, gatos, Gato Cheques. Oi, e, e, o couro canox. Tudo bem, eu serve o ventilador. Não dá pra colocar um nome, não? Um ventilador aqui. Já saiu do jogo também. Calma aí, gente, eu vou sair aqui. Calma aí. Calma, gente. Vou entrar aqui no CPBR. Calma, um minutinho, gente. Vou entrar aqui no CPBR é, original. É o meu travado. Minha. Ade no CPBR, o áudio assim. E o mandou não. O okay. Tá, gente, eu tô tentando ler os comentários aqui. Vou mudar, vou mudar, gente Vou mudar, calma aí Um momento, gente Oi irmão Roblox, bora jogar Roblox Mano, eu saí há um tempo do jogo Ok, calma Dando captura Um não Um captura, não. Indios captura. tá, tá, ele vai ventilador, ventilador servidor sempre é ventilador servidor que eu entro na live sempre vai ser o ventilador, entendeu, gente? pronto, voltou, voltou voltei Oi pinguim, e Lucas, tudo bem? Bora lá, gente. Vamos, vamos, vamos. Quem tá assistindo a live, eu respondo na live, viu? Na live Vou demorar pra entrar porque meu computador está muito lerdo E fica travando do nada De todos nós Calma Se eu tô ganhando Amigo amigo, Reginaldo, você não fez isso, né? Você não me deixou ganhar Você é faixa preta Você não me deixou ganhar Não, gente Não, não, não, não. não ele não me deixou ganhar Que isso, Reginaldo Que isso, me chamou de podre. Que isso, gente, que isso. Você viu? O réu voltado. O Ginaldo do réu voltou ali, gente. Engraçado que eu nem tô olhando. Tipo assim, eu tô mais. Eu tô mais olhando a live. Você o servidor ventilador. O Arrum perguntou: você não aceitou pegar isso banquinho. E saia de mansinho. Não, tudo bem? <risos> o que tá acontecendo, gente? Eu tô ganhando ali do nada. Queria mudar isso. Calma aí, gente. Problema estético. Técnicos. Ele vai colocar água, com certeza. Ô, John. Não, não, não, não, não, não, não. O que tá acontecendo? Não, não, não, não, não, não, não. John. Oi, Fé. Oi, Eliana dos Anjos Dias de Moura. Nossa, que grande. Oi, Gui. Pelanzito entrou no servidor do ventilador. que isso? que é isso? que é isso? que isso? Que... Não, tudo bem. Não, tudo bem. E Nossa! Me deu na cara. Perfeito. Lilás laranja. Gente, gente, assim, vocês não precisam deixar eu ganhar. <risos> gente. Alan Vitor Alan Vitor tá aqui, gente Não Oi bot, Florentina, Florentina, eu sou horrível nisso, não pinguei, você não é ruim, entendeu? Você só não é bom, desculpa, <risos> moleque depois faz tipo conversando com os inscritos, conversando sobre o que, ninguém gosta de conversar aqui, que isso, coisa absurda. Eu hein, tô, deixa, bidon, beleza, kkk, sorrinho mesmo, ok, tudo bem, a gente é ruim em alguma coisa, aí a gente é bom em outras coisas, entendeu, tipo, é normal, entendeu, o servidor é ventilador, gente, eu tô tentando mudar o nome aqui Não, tudo bem. Tudo bem. Nossa, tinha 18 espectadores, hein? Moleque faz. O meu tá atrasado. Gente, a live sempre é atrasada, tá? É 30 segundos atrasada. Então.. É assim. fim. o Robocop. Não apareceu o nome do. Não apareceu o nome do. Olha o pau quebrando. Olha o pau quebrando. Irmão, irmão, irmão. Céu, abre um negócio. no meu CP fechou. Meu PC. Meu CP. Moleque, depois faz... Ok, eu... não, já tô conversando. É jogando e conversando, entendeu? <risos> Não, é difícil gente, é difícil Quem se inscrever aparece na tela A gente convida mais gente para se inscrever Vai no centro e fala que eu tô no... Onde é que eu tô mesmo? Nem sei, nem lembro mais É mas... isso. Quem joga Roblox, diga o seu nome do Roblox. Eu jogo Roblox. E o nome é Fabraim 2011. Colocar água. Ah, eu já coloquei água. Gente, minha cabeça não tá bem, não. Eu sabia que você ia colocar água peste. Afim. Eu não vou colocar... Ele vai colocar fogo, gente. Vocês estão vendo seu nome no chat, velho? num vídeo, seus, seus nomes aparecem. Ah, eu coloquei fogo. Ele sabia! Não foi de propósito, foi sem querer que eu coloquei fogo. Hum, hum, hum. Coloquei fogo sem querer, velho. Asco. Vai, Peste, coloca água aí. Vem, disfarça. Me disfarça. Boca neve ele vai colocar água né é gravado não ca serina carina carina não é gravado ele tá jogando agora que serve ele tá eu tô no servidor dilador não é cremosinha <risos> é cremiuda, gente cremilda quem quiser adicionar é cremilda mas minha conta oficial é sobre 2000, 2011. Mas eu jogo pela Cremilda, tá? Inclusive eu fiz live de Roblox ela não apareceu. Agora ela tá pedindo o nome do Roblox. Ah, filha, gente, tipo, vocês... Ah, ele ganhou, não foi? Eu deixei. Simplesmente eu deixo, porque tipo assim, se eu tivesse jogando no sério... Meu, meu computador desligou do nada Poxa, nível O Reginaldo quer ir embora, Reginaldo Não chama não, só vem Não fica chamando não, só vem Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu eu cansei de jogar Minecraft e meu, meu ficar bugando. Aí eu vim fazer live pra puxar a internet. Ai que raiva. Ódio. Você não coloca eu também não coloco. O dele bugou, gente. Deixa eu ver, né? Como é que... Te... Obrigado, Mr. Peter. Vem Obrigado Misty MR Pizza, vontade de comer uma pizza agora, e eu não sei nem com que eu fui, tá tão bugado gente Indefinido, eu fui com indefinido, gente tá bugado o bagulho hein, coisa tá feia, é o meu não tá indo gente É, o meu bugou, vou sair. Indefinido. Calma, vem o Reginaldo. Vem, vem... O que foi Detetive CPBR? Me diz pro pai Ai gente, é muita coisa pra mim Os Kalator Os calator... Quem trollou você? Oi Karina Ah mano Ai gente, não sei também Tipo assim, o que eu... Que, que eu faço? Não te dá o dobro de trabalho aqui, vim fazer live. Ai, não vou dizer nada. Deixa eu ficar até triste, né? Que emoção. Por que tá bugado, KKK? Tem uma assistir chave agora. Muito obrigado pela trocação, gato-cheques. É triste. Fibraim me aceitou. Parabéns, amigo. Oi, Lálio. Oi, Meus jogos favoritos são Pokémon Go, Dragon City e Roblox. De nada, de nada. Salve pra você! Um salve pra Karina. Um salve pra Eliana. Um salve, pra Eliana. Um salve pra Taborda. Nossa, amigo Quem é você na fila do pão? Calma que eu vou x1 com todo mundo Ami. eu vou x1 com todo mundo As costas já tá doendo Graças a você amigo hoje eu consigo ter um sentido para jogar Clube Pinguim Obrigado do... Não sei Mas obrigado Foi uma elogio Isso ganhei. Ele saiu, bugou. Gente, essa é assim ó. Então vocês têm que se organizar para deixar um, um na próxima vez ir. E... Ai... Quebrei meu pescoço. Tá bardo então, tá bugado. <risos> então, não sei porque eu tenho seu username. Ah, como você sabia? Como você sabia? colocar água mesmo é carta amarela então não vou perder porque eu já tenho carta amarelo Colocar. Ah. É? Ah. oi débora ribas eu sou e aí Fel, eu sou o gragrub não ó oh. <risos> o mr ali gente o Marcos apareceu na live. Eu mando mensagem pra ele e ele nem responde. Aí aparece aqui com essa cara lavada. <risos> Tudo bom, Marcos? Boa tarde, boa tarde. Não apareceu uma nova doação. Eu não sei o que está acontecendo. Será que precisa? Ah, você vai ganhar, eu sei, né? Peraí, gente. Tem como mudar o texto? Nova doação. Gente, eu queria o felt de amigo no Roblox. Você pode me adicionar como amigo? Deixa eu, te ver, eu sou o Launelis Ok, você é o Launel Eu adiciono todo mundo, gente Adiciono vocês no Ablox, adiciono vocês no Discord, adiciono vocês no Twitter Tipo, eu sou aberto a todos Mas o que recebo em troca? O gato cheque Saindo para assistir chaves Qual serve ele tá? Eu tô no ventilador Aqui eu vou colocar... o ventilador Balsas Como assim Balsas? tu tá perdendo pra ele, não tá fazendo nada Mas ele vai ganhar, ele vai pensar que eu vou colocar fogo Não, mas eu já coloquei fogo Sou burro, ele ganhou porque eu sou burro, e ia colocar fogo Ele colocou neve, isso Mano, mano Uma falha minha Tá bom, vai embora Ah, o Nightbot perguntou, tá. Amido, é, tá? Vou no engrudo dele. Borda foi embora, gente. Pera aí. E por que vocês falam tanta pera? Ele me chamou para curtir o grupo dele. Chocado. Vem curtir o meu agora. Eu obrigo, eu obrigo. Ó, tem uma bananeira aqui, ó. Tá de comer uma banana. Eu não acredito. Vou curtir o meu também, já que é assim. Vem curtir o meu igru. meu igru é parecido com o dele, ó. O Gadas. Olha ah, Marquinhos Ô oh, Marquinhos Você vê irmão Você é muita cara de pau Marquinhos, Marquinhos Responde lá véio. Olha o Elanzito Você tá sumido O que, é que aconteceu com você Elanzito Conta aí meu príncipe louco e eu ali ali ainda, e aí FEL, como é que você vai? Ah, eu vou, não, eu vou assim, hein? depende de qual parte você tá na vida toda eu vou mal. No canal também eu vou mal. <risos> é difícil, é difícil. Eu ganhei o um pato de borracha de novo. Legal. E a sua cruzização vai aparecer Meu nome é Prony2 Ah, também queria agradecer o Marquinho aqui Na live, por se tornar membro Eu queria agradecer ele, entendeu? Aí eu falei Vindo de uma pessoa especial como você ele não entendeu, mas. Vocês são especiais, entendeu gente? Vocês são. Mesmo se eu não conheço vocês. Eu só tenho fogo. Eu vou colocar água. A Moni entrou, a Moni Não, obrigado Marquinhos. Obrigado o Ping Game também que do hoje. O Ping Game doou na live hoje. Eu já sabia, né? Eu já sabia que ele já tinha me dito. Mas eu teria pulado aqui. Ele pintou doou 3 reais. Mas nem colocou a mensagem, né? E eu tô configurando as coisas da live ainda. Servidor ventilador, nova doação. Hum. Não sei qual que eu coloco, eu não vou colocar nenhum. Vou colocar... Ah... mudar aqui Deixa eu mudar aqui gente Alping Lucas, finalmente eu vou te conhecer Já vem no meu grupo para eu tirar print, sério? Mas a live já tá sendo gravada Oi Lalai o cara tá. Tô... <risos> ai, ai, é desculpa, Aqui, deixa eu mudar aqui. Não, não, cara, não. Véio. Muito obrigado. Não, é porque você é. Porque de manhã você entra, você fala no chat e depois não me responde a tarde inteira. Aí eu aparece do nada. Isso é demais, velho. Hoje embora jogar junto. Daqui a pouco, hein. Hoje embora jogar, viu? Aproveita aí, entra aí pra jogar comigo. Que lortinho. Eu vi, hein, bebê? Mas é, filhotinha, tu, hein? Vou colocar, deixa eu ver, vou colocar água. Não, não vou colocar nada, eu quero ver onde isso vai dar. Mas que muito obrigado pelos dois reais, velho. Cara, me deu dois reais, velho. Vou chorar. A bateria do meu tablet está descarregando a ah, tá, tá? Borda, desculpa, adeus, tá? Borda, tá? Borda, se eu precisar gravar vídeo, precisar de gravar vídeo, só me chamar para gravar o vídeo para enviar pro teu canal. Eu vi lá seu Twitter, nossa, manichão, a Monica, arigato, arigato, ai, titi, ah, arigato. Muito obrigado, Moni Chan. A Moni Chan doou também. Muito obrigado, velho. Quem ganhou, gente? Eu nem vi quem ganhou. Quem é que. Eu sou a Moni Oi. Oi, Moni Deixa eu ir no, no igru dela primeiro para a gente tirar a print a Moni Chan quase nem entra quando eu tô fazendo live ela merece. Ah eu vou dar o primeiro gostei no igre dela, velho, que legal! Eu dei o primeiro gostei no igre dela, Ô, Moni Chan, tô no seu igru, tá? Dá aquela print maravilhosa. Espera, não demora não. Tô paradinho, fé. Fel... Foi Fel... eu sou o Lego. Se lembra? Me lembro do Lego. O Lego é bem legal, velho. O novo escrito não tá funcionando, eu acho. que tá acontecendo oi nonitan oi tira print deixa eu tirar print eu não preciso tirar print porque já tá na live não não para para para para não choro senão eu choro também Sim, não, a minha primeira. Ou vou tirar a foto, pera, pera. Tem ouve e pera no O que velho? Gente, o serve, o serve tá na, na tela, velho. Eu coloquei na tela servidor ventilador, velho. Como, como assim? Eu coloquei exatamente para Pra vocês saberem. Obrigado, Mitch. Obrigado, Prune. Uh, o nome dela é Prune, não, Nichan. Obrigado. Gente, não, pra eles virem pra cá, você tem que estar tá lá. Pra eles entrar, te adicionarem, entendeu? Para eles virem, entendeu? Você tem que estar tá lá no, no dojo. Quem tiver, quem tiver, vem para aqui, ó, o servidor do Oni-chan. Mas gente, você tem que, você tem que estar tá no dojo para eles esse selo, esse selo, esse selo, não dá, Oni-chan, esse, eu já tentei, ai que susto, oni eu falo oni gente, é Mochi-chan, mais dois reais, meu Deus, muito obrigado, tô indo no Clube Ping Brasil, tá no título, Então Nishan, não sei também, acho que o povo não olha o Marquinhos foi Marquinhos, dá like no livro dela. Marquinhos é meu parceiro já gente é para é pra adicionar o Nishan velho. Olha os novos cartão de postagem. Dança... Que legal, velho. É a primeira vez que eu envio o cartão de postar. Amanhã haverá catálogo novo na loja de roupa catálogo de julho. Amanhã haverá sim o um catálogo novo de roupa. E vídeo. Hein? Tô tá em qual clube, pingo, aí eu não como pingue Brasil. De é, digita no chat CPBR. É Ai. Servidor ventilador. Eu coloquei nova doação. Coloquei errado. Ah o Marquinho é demais, gente. Bora, bora pro Dance Club. Ai que susto, velho! Marquinha do mais obrigado velho. Se eu chorar hoje, a culpa é de vocês. O selo de 101 dia ainda tá aqui. É a culpa da Monchão, Pinguin Game também. Ninguém morreu, gente. Pinguin Game tá tão tentando te bater a meta. Tão tentando te remover do pódio. Eduardo mais três reais cada um, a Unichon e o Marquinhos. Que é essa gente toda <risos> nada. Opa, mano, sim, querida. A neve chegou. Vou no Igru. O no Igru da Dourada, gente, que ela pediu. O Igru, o Igru de todo mundo tá com esse Gro, né? É incrível, esse Gro é maravilhoso, velho. Se eu estiver assistindo pela live, eu tô falando com você pela live, entendeu? Porque pra mim ficar digitando não quero. Não quero ficar digitando. Vou ver os postais. Nossa, não vou ver mais não, tá demorando demais. Vem aqui, vem dançar comigo. Vou, colocar... vou mandar dar neve chegou porque tá frio. Cadê? A dourada. Vamos aqui. Calma aí, Dourada, que eu já falo com você. A dourada de novo, a Dourada. Ping Lucas. A neve chegou. A neve chegou. Calma aí, essa neve chegou. Valeu pelo jogo. Você é uma comédia. Deixa eu ver, deixa muito like Valeu gente, obrigado pelas doações. Eu tô aqui, o Penguin Game aí de boas adi adi Adicionei a mote tchau. Sou muito seu fã, entrando no meu grupo Qual é o seu nome? Ai aqui tá bugado corre corre corre corre alguém me mandou uma solicitação apareceu aqui se essa música tiver copyright gente onde arranja essa roupa oi Tudo bom? Não tem como virar o danço esse, esse clube, gente. Em volta como... Então, Monitian, tipo... Sobre isso a gente pode conversar mais tarde é, a gente pode conversar mais tarde sobre isso, entendeu? Achar o pin Nossa, legal Tava dando um tempo de discord quem é essa aqui? É a Nina. Ah, nem me lembro da Nina, velho. Nem me lembro da Nina. A gente conversa sobre isso no, no Discord. Em qualquer outro lugar, entendeu? Flamengo responde no chat. Membro da Nina Meet Meet assim Valeu amigo, você me adicionou Me bota como uma. Onde tinha... e Quando terminar a live a gente conversa é muito complicado agora Minha cabeça Eu tô no seu igru, Nina Ai, saudade da Nina, velho Não, não, não Tá escuro, não consigo ver. Cadê Pode ir no... Ó, oh, o Lalai tá pedindo. Onda do.. do e Desculpa sair, gente. Olha eu tô dando um gostei em todos os igru, gente. O igru do Danina tá bem legal também. Eu acho que ela mudou. Mas tava bem.. Olha essa bananeira, velho. Ela fica piscando, que legal. Não sabia disso. Essa bananeira não, essa luminária. A Abajur, Abajur, Califórnia, Califórnia. Olha o Marquinhos, não dá pra virar o iceberg ainda. Oi, coelhão, tudo bom? Amigo, bora um dojo. Eu vou banhar. Ok. Cuidado, tá muito frio em Onitchan Tô chamando de Onichan, velho. Máquina, ver se dá para virar o um iceberg. Deixa o like no igru do povo, gente. É mais ganha selo, a ah, mas vai demorar. Renato Rodrigues, é o Alanzito, não dá pra virar. Obrigado por se inscrever no canal, André games Obrigado. Vou digitar uma abreviação. Vou deixar depois Ok, Alanzito, depois eu vou no Turgro. Deixa eu ir logo, dar aquele like maroto. <tos> Vem no meio grosso, o grande clube Onichan, velho. Eu tô falando, chamando a menina de Onitian, velho. Suga mama. aqui, apareceu, gente, apareceu. Aqui já deu like no seu igru É assim gente É, é assim a é live Vamos se juntar Vocês querem ir no Ice Marquinhos Eu tenho que Marquinhos é membro Então eu tenho que dar prioridade pra ele Entendeu gente Porque esse é o benefício do ser membro Dá prioridade aos membros. Você viu, Júnior? Ah, eu vi. Me chegou? Eu vi, eu segurei já no colo. Me chegou? Sim. Esse aqui tá aqui de raça, né, Lu? Diferente de Nina, parece. É. Ele. O que foi? Boa, Ele... é? Vai, vai, vai. O povo. Tá... Mamãe velha aqui, gente. Minha mãe velha aqui mostrar a coelha da minha irmã. Se soubesse que fofo. Já... Então, gente, aí, o que, é que a gente faz? Tem o Rafa, tem o... Ping Game, o Monster Pizza, o Lalai, o Lioness. Dá pra casar os dois, hein? O Lalai e o Lioness, é parecido o nome. Casa os dois aí. O Pingue Lucas, é, não vai ter. Como não vai dar, não, gente? Nossa, é todo mundo amigo. Valeu, Lionelis. Coloca o nome me faz, pelo amor de Deus. A Nina. Nós. Para de andar. Sim. Ah o Michi, gente. O mit o Mitch, ele já tinha me pedido, eu vou lá primeiro, depois eu vou no de Pinguim Lucas. Pode chamar no povo do, do, da, do centro, gente, pra gente tentar vir, virar, ganhar o selo da Iceberg. Chama, chama todo mundo, tô chegando, tá bom. Ele é um dos ajudantes do Bruninho, que é um mod. net maldita, nem me fala de Nete. Ô, oh, Detetive CPBR, sim, vamos gravar quando eu terminar. você queria gravar agora, né? Detetive CPBR, tenha calma, a gente vai gravar. Eu vou gravar com você. Só preciso que você tenha calma, porque, tipo... Porque eu tô em live agora, entendeu? <coughs> Meu grupo tá aberto. Tá bom, prigão e você eu já vou no seu grupo. Tá vendo meu grupo, sou o Gracub, ah, o gracube, e Lucas, que é que vai no igru dele. Aqui, vou deixar meu like aqui no igru, nem sei de quem é mais, né? De quem é esse igru, gente? É do Pinguim Lucas? Peraí que eu tô aqui movimentando, gente, eu não posso ficar parado aqui. Vocês estão indo no centro chamar o povo? O Reginaldo pediu para mim dar um like no igro dele, eu vou lá dar. que não custa nada, não cai a mão, né, gente? Deixa o like no meu igro também. Obrigado. Não custa nada, meu Deus, que demora. Pronto, Reginaldo. Deixou aquele like maroto no teu igro. Eu só quero... Tirar um print... Karina, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aqui... Gente, que cadê? Vocês estão chamando o povo? Só tem pouca pessoa trabalhando... Ô, Gracubi, eu vou no seu igro... Gente, enquanto eu vou visitar um igro de vocês, eu vou chamando as pessoas... Fala que eu tô em live, entendeu? Aí chama mais atenção. Diz que foi é em live. Lá no centro, onde tiver mais pessoas, pra ir para iceberg. Enquanto eu vou visitando o igru de vocês. falta do Pinguim Lucas. Gostei desse igru, tá bem estiloso. já deu like nesse igru. Muito obrigado, Pinguim Lucas. Maior é canal da Terra. <risos> da Terra, né, gente, da Terra Não do planeta Terra <risos> Aqui, galera Nossa, tem muita coisa, velho Dá pra fazer aquele seu Fique bem na festa, muito obrigado, velho Eu vou no engrudo do Pinguim Lucas Eu. A Carinha Karina, Karina. A Karina com. Oh, Pinguim Luca, o Pinguim Lucas, cadê você? Pinguim Lucas sumiu. Fala pra mim, o negro dele some. Chocado, gente, chocado Ô, Eu não sei se isso tá funcionando, gente Olha o Reginaldo O Reginaldo é uma baleia, gente Aqui, eu fui no igru do Rafa Eu não sei se ele tá assistindo a live Mas eu fui no teu igru, tá? Eu fui no seu igru, Eu fui no seu igru? Que isso, gente? Deixa o like, gente. Não esquece de visitar os igruos dos participantes Live. Vocês mesmos têm que se ajudar uma ou outra, entendeu? Se ninguém se ajudar uma ou outra, ninguém vai se ajudar. Porque.. Porque não vai ter ajuda de um do outro, entendeu? Xi, deixa aí no pinguim, no pinguim Lucas. Aí, pinguim Lucas, finalmente foi no teu. Do nada, sou encontrou 65 moedas. Tô com sede, gente. E pinguim Lucas foi no seu. Todo mundo tem a luminária de banana, velho. Todo mundo gosta de uma banana. Engraçado, velho. Todo mundo gosta da banana e já deixei meu like tá muito legal seus igru gente é um mais bonito do que o outro Tá bem aconchegante eu me sinto eu me sinto em casa eu tô no igru do eu tava eu estava no igru do pinguim lucas Eu estava no igru do Pingo Lucas. Vai, gente, vai. Vamos virar o seu que, né? Porque eu nunca vi um igru que não vira. Ou o iceberg. Porque igru não vai virar mesmo, não. Isso aí Lanzito, divulga Lanzito. Eu já fui no igru do Meet. Acho que eu já fui no teu igru, no Meet. Ah, eu já fui, tá lá, a luminária de banana. Ficou sempre ali. Sempre tem, é o mesmo, é sempre esse igru e a mesma luminária de banana Tá, André, eu vou no teu igru sim, espero que você esteja assistindo a live Pra mim, pra mim te responder Que legal, gente, que legal o igru de vocês É sempre esse igru, o igru e a luminária Cadê a luminária de banana? Não gostei, o igru não tem a luminária de banana é. É. Luminária de banana, velho tem, tem roupa no varal, ninguém pega, gente, misericórdia Todo mundo fica em casa, não faz nada aqui. É assim. Hein? É. é Deixa eu ver aqui. Também não tô falando de mim, gente. Que, é, que legal, sonante! Vai posso ver que negro você tá nesse que grupo eu tô. Eu vou fazer uma festa no meio grupo sem aglomeração, gente. Sem aglomeração, por favor. Eu coloquei a luminária de banana agora. Muito obrigado por colocar a luminária de banana. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 17 Vou avô, não tem grupo, gente, chama mais pessoas não fala que eu tô em live, vai no vai no centro, chama mais pessoas que isso velho? Deu um bug aqui Vamos ver nossos, nossas cartas postais. A neve chegou. A neve chegou, Mitch. Mitch de novo, o Grand Club. Para, para, para. Para, eu choro assim. Vivek... <coughs> Reginaldo, eu já fui no grupo do Reginaldo Nossa, Reginaldo, pra que tanta... O Rafa Vem dançar comigo Todo mundo verde Vou Deixar aquele like nesse grupo Vamos quebrar a casa A luminária de banana também Como sempre Adeus, eu vou sair da live. Meu Deus, Mitch, não acredito que você vai me deixar. Vai pra esse bag. Oi, Vitor. A Karine sempre perguntando em que grua eu estou. É, não vai dar pra fazer o selo, gente. Pra quem não sabe Aqui ah, que baila comigo Deixa eu ver o que tem Disco, eu preciso Fel, deixa eu tirar um print no meu igreja. Meu Deus, eu não sei nem quem é você. Eu acho que é esse ele. Eu acho. Eu acho que é ele esse aqui, ó. Quem que comigo. Eu já tinha deixado o um like. Todo mundo de frente. O Reginaldo... O Reginaldo combinou comigo, porque o Elanzito também tá bonita. pra ajuda a destruir a casa. Deixa eu ver o que tem mais Preciso fazer um... Nossa, preciso Ó, oh, louco Precisa isso aí, sair. eu tô brincando Nossa, que brincadeira, hein Queria saber Trio? Trio Como conseguir E Gru Maiores É, gente, é tipo assim O cara joga Clube Pinguim e não sabe aonde comprar. Só se for novo. A gente até perdoa. Mas se o cara começou a jogar desde.. Do... Não, porque não é possível. Mano, a pinguim rosa é minha prima. Não sei. Agora eu tô vendo a live pelo PC. Legal, Pinguim Lucas. O celular é ruim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, três, quatorze, quinze, seis, dezessete, oito, nove, vinte, vinte e um, gente. em live gente, bora ganhar esse símbolo. Uhum. Vai galera, força. Legal cão. 31, e um, louco. Ô oh, louco, eu sinto. Meu primo só tá achando que era mentira. Tá travando. Tá não, tá não, tá de boa. Lanzito, não. Elanzito não faz nada, gente. Lanzito chama as pessoas. Ô oh, louco, ela deu uma festa mesmo. Que legal. Não sabia que você ia dar de verdade, tipo. Não sabia, cara. Scrubia. Já tem quanto, velho? Cadê, cadê você lá? Engraçado que eles retiram os bug de moeda do jogo e não retira o bug do iceberg. Virá, eu nem acredito, gente. Eu nem acredito. Qual o seu Twitter? Féu, meu Twitter toda hora aparece aí, gente. Como assim, velho? Só escrever Twitter que aparece Não vai virar até a lá e desistiu desistiu Deve tá bugado não Eles que não colocaram ainda Aqui bailas comigo oh, oh. Eu vou sair da live, vou esperar Que saiu Disse que ia sair e saiu rápida não Desse povo eu vou sair da live Vou esperar ela acabar e nós grava Vai me marca no Discord Ok Vou te mencionar Não vai dar, gente Vou apresentar o selo do dance clube Eu e ele, me marca também. Só ele vamos gravar, cara. Não vai ser no ventilador. Vai ser em outro. Ô oh, louco, o detetive mandou só eu e ele. O oh, louco é gente, eu acho que eu vou encerrar também. Acho que já visitei todo mundo. Já joguei com todo mundo já fui dei like no euro de todo mundo que pediu é isso na próxima live quando eu consigo o um microfone teclado eu vou eu vou tentar ganhar os selos de novo com a conta da jabiraca chama a galera pra minha festa antes de terminar vamos na festa da da prune gente é da Unichan da Motichan ela o nome do clube pingo dela é clube não o nome dela no clube pingo é prune não sei porquê não, não sei porque não colocou o O Deus, gente, o Deus ali, o Deus, velho, o Deus não querendo ajudar. Eu botei, bota. Botei Prune, porque o canal vai se chamar Prune. Legal, então. Eu coloquei Febraim, porque o canal iria se chamar Febraim. Então faz sentido. Salve Tulini, separe um salve, salve para você. Eu vou escrever, querem o selo do Dance Club? Nenhum selo dá, gente. Não vai dar, velho. Oh, não, oh, não, oh, não, não, não, não. não. Tá louco? Tá todo mundo no iceberg. Não tem ninguém no centro de alguém pra chamar o povo. Mas tá todo mundo no centro, no iceberg. Que isso? Ai, pensei que fosse o selo. Ebrahim, um salve para a sua live aqui, um salve para você, King Caspia, King Caspia. Salve para todos que estão tá assistindo. Vai mais comigo! Oh. Da hora eu toda hora pego no meu cabelo. Céu, eu tô sozinha no dance clube te esperando pro selo. Ah, mas eu acho que ninguém vai não. Vamos tentar na próxima. Então volta para iceberg. O ganhar selo é bug Como assim? Ô oh, munichão, vim pro iceberg tentar ajudar aqui Que não vai dar pra ir pro selo não, tá todo mundo no iceberg É triste encerrar se sem um selo A cilada disse fake news. E o nome de é cilada. O nome do cara é fugador, gente. Turbo voador. Não é um nome fácil. O tá travando muito, sério? Meu jogo cai do nada. Imagina, no Iceberg tudo lotado, cai do nada, imagina. Quebra, quebra. Sério? Vamos, virar, vamos, vamos, virar, vamos, vamos, vamos, vamos, virar vamos, virar! Conseguimos Conseguimos! Conseguimos o vamos, Ainda bem que vamos, Obrigado é o Snowp. muito obrigado ao Turbo Voador também Snowpe Nossa, a Prune foi a primeira a ganhar Tô mentindo que o PBR vai fechar dia dia 31 de fevereiro, não, quando é a próxima, próxima live, porque a próxima eu vou voltar centímetros a prune, fé da hora, não consegui entrar, não sei qual vai ser a próxima live, não dá pra virar gente, é só pegar o selo. Eu me vi na sua live. É, tem, a gente tem que se ver, né? E você fala que a gente... E é... Ok, a gente vai começar. Meu Deus, gente, o português de vocês... <risos> Caraca, o gelo não quebra. Que gelo é esse? É gelo, né? N dá pra virar. F, Bora, Dance, Club. Go, Pog. Pog Mark, muito Pog. Eu acho muito Pog Marquinhos, velho. Eu ganhei um selo e eu posso provar. Esse selo demorou muito, gente, pra gente conseguir. Travou a live. Meu Deus, não acredito que caiu, velho. Voltou F cinco, caiu a live, gente. Meu Deus, no. O negócio não aguentou Eu vou sair, obrigado a todos Opa, Gente, eu vou sair, obrigado pela live Obrigado pelo Marquinhos, obrigado pelo motim, Pelo... O cl... Gente, o Clube Pinguim, gente O Clube Pinguim Brasil Aqui, ó na, No encerramento da live, como assim? Gente O Clube Pinguim Finalmente, o Clube Pinguim Brasil Finalmente notou nós Finalmente, na hora de encerrar a live, velho. Multicham, o te notou, velho. Olha o Ativa pra ativar. Nossa, todo mundo saiu agora. Eu fui falar que foi encerrar a live. Caramba, velho. Vou vestir aqui minha roupa Muito obrigado aí Clube Pinho Brasil Clube Pinho Brasil Por estar aqui, parabéns pelo jogo Parabéns ao Calho Pelo jogo, por manter esse jogo E obrigado a todos que doaram é... Ao Game A Motinha. A a Moti e o Al Marking pelos três reais cada um. O Caio, você apareceu agora, Caio, no final da live, velho. Não acredito. Eu tenho que falar com a Moti Obrigado Calho. Valeu pelo, pelo suporte Hoje agora Se aparecendo foi, foi muito Fantástico Dá me chamar de leidão Que isso gente Na próxima live aparece Aparece mais cedo Eu sempre faço live de CPBR Agora o dono do jogo no chat da live vou ter que encerrar gente vou ter que encerrar. a gente tentou tentou virar mas não deu tentamos virar <risos> Então é isso gente, gente. Vou encerrar aqui com vídeo espectadores, velho. Termino de conversar.